guitarrista, beleza? Vou estar te passando aí agora a música Senhor da Criação. Tá o solo aí que a gente tem no meio. Isso foi um pedido do Matheus Felipe. Eu queria agradecer o pedido dele aí. E mandar um salve aí pro Damião, pro Edson. São os carinhas que mais comentam aí. Então, comenta aí também que eu vou estar citando o nome de vocês aí. Beleza? Então, olha, tablatura no vídeo. Se você quiser aí alguma música que ainda não tem no canal, pode comentar aí embaixo, ok? E aquele recadinho de sempre. Se não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos aí, ativa o sininho. Tá? Tudo isso ajuda muito a gente. Então, dando essa força pra gente aí, a gente faz sempre o melhor conteúdo pra vocês. Beleza? Então, roda a vinheta! Bom, então vamos lá. Execução simples, simples, simples aí, ok? A tablatura vai estar em cima de efeitos o que que eu usei né como sempre tá usei o reverb tô utilizando aqui um pedal distortion ok eu vou ver se eu começo a fazer os pets aqui sem os pedais que é para poder passar o pet para vocês aí também tá mas tô usando simulação do amplificador rectifier no na pedaleira aqui pedal de volume não utilizei mas tá ali na cadeia também uh, delay e o HD roll ok o HD roll bem discreto só um pouquinho ali de ambiência ok o delay no tempo da música e aí já era Ok? Então a gente vai executar aí agora, uh, juntamente com a tablatura. é só seguir o passo a passo aí que vai estar tá mole. Pausa rápida no vídeo aí, quero te desafiar, se você conseguir executar 5 solos que eu ensino no canal aí e mandar no grupo do WhatsApp, eu vou estar tá compartilhando um vídeo seu lá no meu Instagram, beleza? Quer fazer parte do desafio? Comenta aí embaixo aí que a gente vai estar tá passando o link para vocês, para vocês poderem entrar no grupo do WhatsApp e a gente fazer essa interação, beleza? Quem quiser aparecer lá no Instagram, é só participar e a gente vai estar tá lá. Beleza? Então, não deixe de fazer parte e volta pro vídeo aí. Deixa eu começar aqui, ó. A gente vai fazer um bend aqui que é para pegar a mesma nota aqui, ó. Observação que você sobe aqui, ó. Toca aqui embaixo. Volta na nota aqui. Depois pega um bendizinho de meio tom. você pode fazer aqui subindo o band ou você pode fazer com slide Ok? E aqui a gente finaliza o solo Observação importantíssima aí em dois detalhes, né? O primeiro, se você não faz parte do grupo do WhatsApp Entra lá no grupo com a gente Quer conhecer o nosso curso aí? Conhecer a nossa metodologia? Também olha aí o link na descrição aí Que você vai ver que tá bem bacana Tá o segundo detalhe Atenção nos bends, Ok? O bend de meio tom aqui costuma falhar bastante, né? Se você não tiver muita precisão que é um bend que a gente não utiliza muita força, né? Então, como a gente está acostumado às vezes a executar bends de um tom, quando a gente pega um de meio tom, a gente quer fazer força demais, tá? Então treina bastante o bendzinho de meio tom aí, até deixar ele bem certinho, bem afinado, beleza? Se o vídeo está te ajudando, se os vídeos que eu tenho feito estão te ajudando, deixa o seu like aí, não deixa de compartilhar com seus amigos aí, indicar para aquele amigo que também é guitarrista da igreja aí. Ok? Cada indicação que você faz ajuda o nosso canal a crescer, tá? ajuda a gente se, a gente manter o conteúdo que a gente está fazendo. Beleza? Então é isso, espero que tenha te ajudado aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.